No dia 30 de novembro, ocorre mais um leilão regional da Justiça do Trabalho Mato Grossense para a venda de bens penhorados pelas unidades trabalhistas de todo o Estado. Estão à venda 59 lotes que abrangem imóveis, automóveis, entre outros itens como barcos e elevadores. Os lances podem ser dados pelo site do leiloeiro oficial e também presencialmente. Neste caso, os interessados devem comparecer no dia do evento, entre 8h30 e 14h30, com documentos de identificação na sede do TRT de Mato Grosso. A empresa cuiabana de limpeza urbana, a Limpurbe, foi condenada por assédio moral a uma trabalhadora, alvo do crime de injúria racial por parte de seu encarregado. Na ação, a trabalhadora afirmou que as ofensas começaram quando ela se recusou a remover um animal morto porque estava sem luvas. A situação desencadeou uma discussão com o encarregado da equipe que bradou várias ofensas racistas na frente de outros funcionários da empresa. A juíza Roseli Moses, da nona vara do trabalho de Cuiabá, avaliou que a trabalhadora conseguiu comprovar a injúria racial cometida por seu superior e o abuso de direito. A magistrada determinou o pagamento de 10 mil reais à trabalhadora e como a empresa é prestadora de serviços públicos ao município de Cuiabá, se a determinação judicial for descumprida, a Prefeitura terá que arcar com a dívida. Os novos dirigentes do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Colé Precor, tomaram posse no último dia 22. Quem irá presidir a entidade em 2019 será a presidente do TRT de Mato Grosso, desembargadora Elinei Veloso. O Coleprecor reúne representantes dos 24 tribunais trabalhistas do país e tem por objetivo a defesa de princípios e a intermediação das relações para aperfeiçoar os serviços da Justiça do Trabalho.